E aí, pessoal, hoje eu vou falar desse filme que eu gostei muito e aproveitem que ele tá aí na Netflix, que é Eu, Tônia. É um filme, assim, ali, como se fosse um autobiográfico da Tônia, essa patinadora aí que foi um sucesso nos anos 90, ao mesmo tempo ela foi alvo de várias fofocas e várias especulações, enfim, ela conseguiu dar um salto triplo, que eu esqueci o, o termo, um, muito famoso, que ninguém conseguia dar, e aquilo tudo, a Margot Robbie tá muito, muito parecida, super caracterizada ali como Tônia a gente tem o Sebastian Stan como o Jeff, o namorado violentíssimo, né, e a Alison Jane como a Lavona, que é a mãe dela, que é uma pessoa não né, muito grata, assim, na vida, então é muito triste, assim, é um filme bem triste Eles começam como se fosse um documentário ali sobre a vida dela Eles todos falando alguma coisa Mas é realmente, assim, muito bizarro o que acontece no fim Chega da pena Mas é bem intenso Mas eu fiquei com pena da Tônia e ela tá aí, tá viva Eu acho que com cinquenta e poucos anos Só que ela teve que trocar de carreira Já dei um spoiler aí